Olá, para você que nos acompanha, eu sou Zequias Nobre e começa agora mais uma edição do TRT Entrevista. A convidada de hoje é a juíza da Quinta Vara do Trabalho de Cuiabá, doutora Eleonora Lacerda. Doutora, seja muito bem-vinda ao TRT Entrevista. Obrigada, Zequias. É sempre um prazer enorme conversar com vocês aqui da Rádio TRT e estou sempre à disposição para colaborar. Circulou aí nas redes sociais, né, até mesmo na imprensa, um burburinho de que o STF poderia é, proibir a demissão sem justa causa no Brasil. É, a senhora consegue explicar para gente o que, que é isso, o que, que é assunto que é isso, o que está sendo é, tratado pelo STF e, na prática, como é que vai ficar tudo isso? Pois é, Zé também ouvi, li alguma coisa sobre isso e são desinformações, não é bem assim, não. De fato, o Supremo deve julgar no, neste ano ainda, deve voltar para a pauta um processo que já vem se arrastando há, sei lá, uns 25 anos mais ou menos, porque é de 96 ou 97, se não me engano, que discute a aplicação de uma norma internacional e essa norma tem um poder assim, de restringir as dispensas é, sem justa causa no Brasil. E como esse julgamento já é tão antigo e agora é possível que ele volte a ser julgado, vieram essas notícias de que o Supremo poderia proibir a dispensa sem justa causa. Mas, na verdade, tem mais detalhes, assim, não é exatamente isso, não. A notícia está exagerada. É, a senhora pode explicar para a gente o que, que está sendo discutido efetivamente? Tem a ver com a Convenção 58 da OIT, né? da Organização Internacional do Trabalho. Isso, isso mesmo. Essa convenção, Convenção número 158 da OIT... Ela foi ratificada pelo Brasil e entrou em vigor realmente em 1996. Só que alguns meses depois, ela foi denunciada pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, de forma que ela só vigorou aqui por alguns meses e depois já deixou de vigorar. Denunciar é quando o presidente disse que não vai mais aplicar a convenção, é isso? Isso, exatamente. O presidente disse: não, não vamos mais aplicar essa convenção aqui no Brasil. E aí foi questionado na Justiça, processo no Supremo Tribunal Federal, se o presidente teria esse poder. Ele pode simplesmente denunciar? O presidente da República foi um processo que tramitou no Congresso Nacional, foi aprovado pelo Poder Legislativo, aprovado depois pelo Poder Executivo, tanto que entrou em vigor. E aí, de repente, pode o presidente falar assim, não, não quero mais, vou, vamos deixar de, de, de ter essa convenção aqui no nosso plano interno. Então, isso foi questionado no Supremo Tribunal Federal, inclusive vários ministros já votaram, alguns deles já faleceram, outros se aposentaram, dos ministros que efetivamente votaram nesse processo, e o processo já tem maioria para decidir que não, que o presidente da República não pode, sozinho, por conta própria, simplesmente tirar da vigência do país, uma, um tratado internacional como é a Convenção 158 da OIT. Ou seja, concluído o julgamento pelo STF, provavelmente, é o que se imagine, é, essa convenção voltará a estar é, dentro das normas jurídicas brasileiras, é isso? É. Em tese, assim, o Supremo vai dizer que não poderia ter sido feita a denúncia da forma como foi feita, unilateralmente então, pelo presidente da República. Agora, quais os efeitos dessa decisão qual que vai ser o alcance disso, eu não tenho exatamente como te dizer. Eu tenho algumas possíveis hipóteses que podem acontecer com esse julgamento, mas não posso dizer exatamente o que eles vão dizer. Ó, oh, Está em vigor novamente a Convenção 158, ou sempre esteve em vigor desde 1996, nunca deixou de, de funcionar aqui no Brasil. Não tem como eu falar exatamente o que vai acontecer. Pelo que eu li, parece que o que se espera é que o Supremo estabeleça, talvez, aí uma linha temporal. né Ou seja, a partir de agora, a Convenção volte a fazer parte do ordenamento jurídico. Mas é claro que isso está em discussão ainda. Mas, doutora, é, o que, que na prática representa a Convenção 158 voltar ao ordenamento jurídico brasileiro? O que, que isso representa para o empregador? O que, que vai mudar no dia a dia em relação à dispensa de empregados? Certo. Essa Convenção 158... É uma convenção que ela, ela é baseada num princípio que a gente chama de princípio da justificativa, que significa que todo empregador tem que dizer por que, que ele está dispensando uma pessoa. sabe? Você, eu costumo falar isso nas minhas aulas, quando eu falo sobre essa convenção 158, o, o contrato de emprego nada mais é do que um casamento. Certo? Aí você imagina que você tá lá casado há anos com alguém, tá dando o seu melhor, e de repente essa outra pessoa chega para você e fala, ó, oh, eu não quero mais saber de você, a partir de amanhã, a partir de hoje, tô indo embora. E assim, no dia anterior tava tudo bem e hoje não tá mais, você quer, tá, mas por que que você tá indo embora? Por que que você tá acabando com esse casamento? Não, eu não sou obrigada a te falar por quê, simplesmente estou indo embora. Pega a mala e saia, ou arrume a sua mala e saia, o que é pior ainda, né arrume você a mala e saia daqui da minha casa. Mas me diz por quê, eu quero saber por quê. E a pessoa fala, não, eu não sou obrigada. É isso que acontece hoje no Brasil. No Brasil hoje vigora esse entendimento de que o empregador pode simplesmente dispensar o empregado arbitrariamente, sem dizer por quê. Qual que é o motivo de eu estar dispensando você? E a Convenção 158 fala exatamente sobre isso. Ela diz que o empregador, sim, ele tem o direito de extinguir um contrato de trabalho, mas ele tem que falar por que, que ele está fazendo isso. E não precisa ser uma justa causa, não precisa ser um motivo necessariamente disciplinar, que é o que muita gente acha, que só vai, só vai poder ser demitido por justa causa. Não, a própria Convenção 158 fala que esses motivos podem ser em razão do comportamento do empregado, em razão do desempenho dele e em razão de questões da própria empresa. Então, a empresa pode justificar por motivos financeiros, por exemplo, ou por motivos tecnológicos, dizer, olha, esse cargo está vagando porque eu estou transformando essa unidade numa tecnologia que não preciso mais de pessoas para trabalhar aqui, estou extinguindo essa função. Ou dizer que ela está em dificuldade financeira e que daqui para frente ela precisa ter uma redução de gastos, ou que o empregado não se adaptou àquela função, não correspondeu ao que era esperado. Enfim, é isso que a Convenção 158 prevê, a obrigatoriedade de o empregador dizer por que ele está pondo fim naquele casamento. Ou seja, não tem nada a ver com não ser mais permitido dispensar é, sem ser por justa causa. Não, não tem isso. A Convenção 158 nunca previu isso. Essa possibilidade de, de estabilidade absoluta no emprego não está prevista na Convenção 158. Não passou de burburinho na internet. Exatamente. <risos> Doutora, é, então na prática o que deve mudar é apenas a justificativa por parte do empregador. É, em relação a como é feito hoje as demissões é, sem justa causa, manteria todo o procedimento, do rito? Teria algo de diferente? E nesse ponto, não existe ainda internamente uma, uma disciplina sobre esse assunto, como é que vai ser feito. Então, a gente teria que aguardar realmente o Supremo dizer como é que vai ser feito, se, até que ponto vai ser é, auto-aplicável, se é que o Supremo vai entender como eu entendo, que seria auto-aplicável né, a Convenção 158, e o que, que vai acontecer. Mas eu imagino, na verdade, eu espero que seja para dizer que a empresa vai ter que Formalizar o motivo da dispensa, que é muito parecido com uma outra figura que a gente já tem internamente, que é do cipero. O empregado que faz parte das comissões internas de contra-acidente de, de contra -acidente trabalho, é, ele também não pode ser dispensado arbitrariamente. Mas, diferente dos outros empregados que têm estabilidade, ele, não, ele pode ser demitido não necessariamente por justa causa. Aqueles outros motivos que eu te falei agora há pouco, também podem ser invocados pela empresa. Um motivo financeiro, tecnológico, enfim... Então, a gente já tem, na verdade, no nosso ordenamento interno, uma situação parecida com essa que a Convenção 158 prevê para todo mundo. A gente já tem ela aqui parecida, que é o caso da estabilidade do CIPERO. Então, é possível, sim, que a gente utilize, talvez por analogia, algo parecido, algo relacionado a isso, a garantia de emprego do CIPERO. Apenas para ficar claro, doutora, em relação à dispensa, no caso dessa convenção voltar a fazer parte do nosso ordenamento jurídico, é, você elencou algumas é, alternativas que a empresa poderá justificar, né? mas se ela simplesmente não quiser mais funcionar, não quero mais trabalhar, porque, enfim... Ela... Sem, não quero dizer, quero Isso. acabar sem é, dizer. Não, ela pode dizer, talvez, mas... É... Vamos supor que, por exemplo, não gostei do, do, da produtividade do empregado e, enfim, quero encontrar um profissional melhor. Porque eu imagino que é isso que muitas vezes aflige o empregador, né? Ele quer procurar alguém mais capacitado para melhorar o quadro de funcionário da empresa. Ele poderá fazer isso? Bom, é, esses são detalhes assim, bem específicos que a, que a Convenção 158 não traz. Então, ela prevê expressamente que poderá, sim, ser feita a dispensa em razão do, do, tanto do comportamento do empregado quanto da sua produtividade no emprego. Mas esse nível de detalhamento, é, eu não saberia te dizer exatamente como é que vai ser. Eu Talvez só, eu uma posso lei. Te, é, uma, uma regulamentação interna seria o ideal. Eu posso te dizer o seguinte, o que a empresa disser aquilo que ela apontar como causa daquela dispensa, aquilo vai ter o que a gente chama de efeito vinculante. Então, se ela disser que está dispensando o empregado porque, por exemplo, ela está em condição financeira ruim, então ela quer diminuir os postos de trabalho e daqui a uma semana esse trabalhador verifica que a empresa contratou outro para aquele lugar ele vai ter o direito de discutir essa, isso daí, porque se ela está dispensando porque ela quer reduzir o quadro, o que, que justifica ela ter contratado outra pessoa naquele mesmo cargo uma semana depois? Não dá para mentir. mentir, não dará para mentir. Não dará para mentir, ela vai ter que fazer isso de forma muito bem... É comprovada, vamos dizer assim, que é uma tendência no mundo, nos países mais desenvolvidos, é assim já. A gente acha estranho porque a gente está muito acostumado com isso, né? com esse poder do empregador de simplesmente dispensar sem dizer por quê. Mas não é uma coisa nova no mundo, nos países que realmente se preocupam um pouco mais com, a, com, a, com o benefício das pessoas, né? do trabalhador. Perfeito. É, só para a gente fechar o nosso bate-papo, então, doutora, é, não há previsão para esse julgamento ser concluído, né? ninguém sabe quando é que vai entrar em vigor, apesar de já estar, ter maioria né, a, a tese de que a, a denúncia do presidente FHC, Fernando Henrique Cardoso, foi irregular, né, inconstitucional, não se sabe quando é que esse julgamento pode terminar ainda, não é isso? Exato. A gente acredita que isso venha, volte para o para julgamento neste ano, por conta de uma mudança interna que houve no Supremo, que disse que agora os pedidos de vista têm que retornar depois de 90 dias. E nesse momento, ele está em vista para um ministro. Gilmar Mendes. Para o né? ministro Gilmar Mendes, ou seja, dentro de 90 dias, não sei quando que começou a correr esse prazo. Ele teria que devolver esse processo para ser julgado. E o processo já tem maioria de votos. Sim. E teria Acho... que ser pautado, teria que voltar à discussão. Então, é. pode ser que mesmo esse assunto ainda demore muito tempo ainda para ser sedimentado, para ser pacificado, né? No ah, final. isso sim. É imprevisível a gente dizer que acaba agora. Tá <risos> certo. Doutora Leonora, quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no TRT Entrevista. Eu que agradeço demais. Podem me chamar quando quiserem, que eu venho rapidinho e faço questão de participar. Tá certo. É isso aí. Terminamos assim o nosso bate-papo no TRT Entrevista de hoje. Nós conversamos com a juíza Eleonora Lacerda, ela é que é titular da Quinta Vara do Trabalho de Cuiabá. Espero você no próximo encontro. Um abraço e até mais. TRT Entrevista. Convidados especiais e temas de destaque. Uma produção da Coordenadoria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso.